Primeiramente, eu sou natural de Cruz Alta e eu vim para cá, fiz vestibular, passei e confesso que até a metade do curso eu fiquei na dúvida se era isso mesmo que eu queria. Várias pessoas cruzaram o meu caminho, eu ouvi várias histórias e isso acabou me moldando e fazendo com que eu não desistisse mais da fisioterapia. Morando sozinha numa cidade grande longe da família era complicado. Os meus professores acabaram sendo que os meus segundos pais, os meus familiares e os meus colegas também tiveram um grande destaque nisso. Enfim, passou, terminei todo o estágio, apresentei meu TCC e em agosto de 2012 teve a formatura. E devido ao problema familiar, a minha mãe não iria vir, mas ela veio e, para mim, foi foi muito emocionante, assim. Pode até parecer meio estranho falar, mas eu não queria trabalhar em hospital. Eu queria qualquer outra coisa, mas hospital não. Eu fiquei quatro meses desempregada, até que eu me vi perdida e eu tive que tentar a área hospitalar. E mandei para todos os hospitais de Caxias, menos um. Por incrível que pareça, neste único hospital que eu não deixei currículo, me chamaram. Passado um tempo, tendo a, a vivência com os meus pacientes, uh, eu pensei numa maneira de estar tá levando a minha criatividade, que era uma coisa que meus professores uh, ressaltavam bastante no, no período acadêmico. Então, tendo em vista que eu estava atendendo prematuros, eu fui tentando colocar coisas novas nos meus atendimentos e uma delas foi as redinhas. E eu montei um protocolo para estar tá colocando esse método em prática. Eles acabam ficando mais confortáveis, quietinhos, e o gasto de energia é menor, favorecendo também o ganho de peso. Atualmente eu estou cursando pós-graduação aqui na FSG em fisioterapia hospitalar e terapia intensiva e futuramente eu quero estar tá me especializando mais na área da neonatologia e pediatria na área hospitalar O fisioterapeuta não é só mão, ele não é só doença ele é um corpo, ele é um ser humano, ele é uma dificuldade então a gente tem que estar tá trabalhando para estar tá superando isso e trazendo uma qualidade de vida para o paciente enfim meu nome é Jaqueline Azevedo, sou fisioterapeuta, tenho 27 anos, trabalho na área hospitalar e salvo alguns atendimentos domiciliares.